Sim, você deve praticar sozinho. É indispensável que você pratique a sofrologia sozinho. Inclusive, o objetivo final do sofrólogo é sempre que você consiga praticar sozinho. É normal que num primeiro momento você dependa um pouquinho da figura do sofrólogo ou dos áudios e dos vídeos, mas o objetivo final é que você em seguida consiga justamente praticar em autonomia. Essa prática em autonomia é indispensável para que você atinja o seu objetivo. E é interessante que ela possa ser feita de maneira cotidiana, de preferência. Em relação ao momento do dia, tudo depende da, da, do objetivo de cada um e das preferências também de cada um. Tem pessoas que gostam de praticar de manhã, porque elas acham que é uma boa maneira de começar o dia. Tem pessoas que preferem praticar durante o dia, durante a tarde, por exemplo quando elas têm um pico de cansaço, um pico de estresse, de ansiedade. É, geralmente de tarde a gente sente uma baixa de energia, então pode ser um bom momento para praticar a sofrologia. E algumas pessoas preferem praticar à noite, porque elas acham que é um bom, uma, uma boa maneira de preparar o sono, de esvaziar a mente e de se relaxar antes de dormir. De preferência, o ideal é praticar sempre no mesmo horário. Isso cria uma noção de ritual. Um ritual é como escovar os dentes antes de dormir. A gente faz isso todos os dias e acaba que a gente não esquece nunca. Repetindo os exercícios de sofrologia todos os dias, você vai acabar integrando os resultados da sofrologia no seu corpo tão rapidamente que vai chegar uma hora que de repente você nem vai precisar mais praticar.